Foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar fazer hoje é uma coisa que alguns alunos nossos já têm experiência da disciplina política e problemática da assistência, que a gente vai promover um círculo de cultura, tá? Nesse círculo de cultura nós vamos tratar hoje da doença infantil como uma patologia social e uma patologia orgânica, tá? Vocês receberam um texto, esse texto vocês já leram. A gente trabalha com uma pedagogia problematizadora, trazendo os casos, que a gente chama de casos da saúde, né? transformando esses casos em situações existenciais, né? Então, começa já a interface com o método, a pedagogia freiriana. E aí a gente chega para ela e diz, o que está tá acontecendo? Uma pergunta, assim, geral. E aí ela desaba, ela tinha passado a noite na rua porque ela tinha sido agredida em casa e ela não tinha como voltar para casa, passou a noite na rua. E aquela criança, na realidade, aquele sintoma que ela estava apresentando, que era uma dificuldade né, respiratória, e que de repente o profissional não tem um olhar atento, ele vai funcionar na ver, fazer a medicação, e ela vai voltar para casa ou para a rua, que no caso era. Então essa doença, às vezes quando chega, né, a gente tem que olhar muito mais do que aquela dificuldade da respiração. né A gente tem esse convívio, esse contato maior, a gente tem uma maior autonomia né frente aos pacientes, então a gente pode ter essa troca mesmo. E, e, lá, e lá a gente vê os casos de é, de reciprocidade de mão dupla e a é de uma via só. Quando você chega a um paciente e talvez nem dá um bom dia, já chega fazendo o procedimento que tem que se fazer, é uma outra forma de reciprocidade, entendeu? E quando você chega falando, bom dia, como você está, tudo bem? E aí, com, acho que você perde um minuto a mais e às vezes nem é, nem é perda, é ganho, porque você vai ter o melhor atendimento mesmo para esse paciente. Pra ensinar não é transferir conhecimento mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende a ensinar, e quem aprende, ensina a aprender. Pedagogia do Oprimido, que é um livro que já estava praticamente pronto em 68, mas que saiu publicado pela primeira vez em 70, e que é o principal livro do Paulo Freire, o mais importante. Há pouco tempo encontrei esse livro, Pedagogia do Oprimido, 15ª edição, e aí quando abri o livro me surpreendi com uma série de anotações do próprio Paulo Freire, do punho dele. Ou seja, é bom até avisar os leitores que a edição autorizada para ser lida mesmo é da décima sexta em diante da pedagogia do oprimido, porque ele corrigiu o livro todo. Mas o que é mais interessante, isto contesta, é uma das provas do rigor do Paulo Freire com relação ao pensamento. Eu considero a obra de Paulo Freire, e ele também a considerava, eu vi depoimentos dele nesse de sentido, não como a obra do terceiro mundo. Eu não quero escrever uma, uma pedagogia exclusiva para o terceiro mundo. Né? Eu acho que é. Ter, Colocar Paulo Freire no Terceiro Mundo e sectarizá-lo no Terceiro Mundo significa não querer ver a opressão na sua totalidade que vem do Primeiro Mundo. Ela foi a primeira leitora da Pedagogia do Oprimido. Né? ou seja ela tinha uma sensibilidade por exemplo muito grande para escolher as palavras geradoras do método de alfabetização e ela já era uma grande educadora e, e que inclusive não acreditava que eu fosse outra coisa que não educador mesmo entendeu eu me lembro de uns sonhos que eu andei tendo na minha mocidade de, de, de, de ser juiz de direito de, de fazer uma carreira por aí, e, ela, e ela me dizia, rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador. Porque era um diabo de um amor, rapaz. Tão soberanamente amor. Mas amor no sentido de desprendimento. Amor no sentido de, de consciência do outro. Olha só tu que coisa, né? que ela teve um papel indiscutível na, na minha vida durante um longo período em que nós vivemos sem hiatos, eh, casados durante 42 anos é um tempão, né? um negócio fantástico. Quando minha mãe morreu meu pai morreu também, morreu e eu escrevi até um poema falando disso. Quando minha mãe morreu eu perdi meu pai, né? é, fiquei órfã de pai e mãe e, e vou por aí e ficou um pedaço de pai conhecido e um pai completamente desconhecido, que era aquele meio morto. Né? Quando a morreu, é óbvio que um cara que amou desse jeito, quando morreu, a pessoa que ele amou morreu nele, com ele, um de coisa. E inclusive morreu à vontade de viver. Eu encontrei um Paulo Maduro, um homem seguro, um homem é, cortês, extremamente amoroso, criativo e que se oferecia a mim em sua, na plenitude das suas qualidades. Nós temos que educar é, para sermos seres mais. E o ser mais em Paulo é isso, é ser mais humanos, ter mais qualidade enquanto gente. Mova é um movimento de alfabetização, né, que surge junto às camadas populares, buscando uma nova maneira e uma nova perspectiva de alfabetização, né, vinculada principalmente a esse pensamento e a essa filosofia freiriana. Logo que o Partido dos Trabalhadores ganhou é, é, a eleição em São Paulo, e a Luiz, através da prefeita Luiz Erundina, e antes mesmo dela convidá-lo para secretário, eu e o Paulo começamos a, a conversar sobre o desafio é, que estava colocado de criar um grande movimento é, de alfabetização de jovens e adultos na cidade de São Paulo. É, e, e logo a primeira ideia fundante era justamente essa ideia de que teria que ser um movimento. Aí por isso se chamou MOVA. Eu acho que uma das tarefas da educadora progressista hoje, com relação a, ao, aos movimentos populares, é exatamente, com, com, aprendendo com eles, com os movimentos populares, ensinar também. Quer dizer, não há que temer que tem o dever e a tarefa e o direito de ensinar também aos movimentos. De jeito nenhum eu jamais me entregaria os movimentos como eterno discípulo deles mas de jeito nenhum porque é mentira e é falso também não sou o eterno professor dos movimentos mas eu sou o eterno, um grande educador é uma maneira diferente de aprender entendeu? uma maneira que eu não aprendi assim na escola entendeu? eu fiz até a oitava série e muita coisa daqui não foi ensinado na escola aqui dentro do estado de São Paulo trabalhando com esse público de catadores de materiais recicláveis e, através da alfabetização, da leitura, da escrita, da matemática, das ciências, está ajudando as pessoas a se envolver um pouco mais nesse contexto e entender um pouco mais esse trabalho que elas fazem. E está instrumentalizando, principalmente, para que eles possam ser aceitos e inseridos dentro da sociedade que a gente vive. Eu não sabia como lidar com o preconceito das pessoas, entendeu? E aqui nas aulas eu estou aprendendo como lidar com isso, entendeu? Ah, o pessoal fala, nossa, mas você catar lixo? Não, eu não cato lixo, eu reciclo, entendeu? Lixo é o que você faz na sua casa. aprendendo mais a me comunicar mais com as pessoas, né, que é um pouquinho fechado e, e ficar mais extrovertido, né, por Eu causa da, da, da maneira que a gente aprende, né, não é uma coisa assim que a gente, a gente chega na escola e sabe o que vai, vai fazer. Enfim, no fim da aula a gente já sai satisfeito porque realizou alguma coisa. Depois que a gente criou essa poesia esse tema, coletividade. O que, que teve de importante com isso depois? Muito importante, por quê? Porque a, a gente é capaz de fazer uma poesia, né? Ah, existe muita criatividade para isso, mas muitas vezes a gente, no coletivo, consegue conquistar mais ideias, né? Quem quer escrever Tempo Perdido? Minha poesia, estar com você. Sou uma pessoa muito contente e alegre. Gosto de estar perto de vocês. Aprendo a ler, aprendo a escrever. Meu nome é Ailton, sou pobre de dinheiro, mas sou rico de saúde. Sobre as do mar e a luz brilhar ali pela rua passar sem saber o que me sentir Sinto que é... Ia... a gestão Paulo Freire à frente da secretaria marcou, né, para sempre a possibilidade, né, de uma o desenvolvimento de uma educação pública, popular e democrática. Eu acho que houve uma preocupação, né, é, muito profunda com valorizar, né, a figura dos educadores e das educadoras da rede municipal. E aqui é preciso fazer um parênteses para dizer que eram considerados educadores e educadoras, não só os professores, mas todas as, todas as pessoas que constituíam né, o espaço da escola, a merendeira, o zelador, é, os, os funcionários. Né? Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo agentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra, o que a gente tem para ler, a disposição da gente, é o mundo. esse curso aí, né, nós não aprendíamos a ler, não aprendíamos nada, ia ficar por resto da vida sem saber ler nada, porque a pessoa que não sabe ler, praticamente ele é cego, né. Sim. Já sabendo sabe ler, sabendo escrever, a gente fica mais seguro, né? Tem mais Tem jeito de você chegar conversar, né? Então, nós gostaríamos de saber se esse projeto que nós estamos trabalhando com vocês se desenvolveu alguma coisa boa. Por isso que eu escolhi uma palavra para comentar com você, para comentar nesta aula, né? Então essa palavra é cidadania. chega em casa, olha que a professora me deu isso de lição para me fazer, se entende, dá uma força para mim, me explica. Se eu entendo, eu dou uma força para ele, ensino ele, é, ensino ele para se desembaraçar mais né, na, na lição, mas eu acho que ele aprendeu bem mesmo, esses meses que ele está na escolinha. Porque a gente que trabalha de empregada doméstica, assim, né? A pessoa não sabe dos produtos que tem que passar para limpeza, né? E assim, aprendendo a ler, já é uma força né? boa, né? Sabe o que o produto que vai usar? Vem aqui, filha! Sabe o produto que vai usar? E dá tá, uma força boa. Ela vai na escolinha comigo também todo dia. E ela tá fazendo o prezinho Eu aprendo mais com ela, né? Ela aprende comigo. se <risos> assim, a gente vai indo. Eu comecei a, a dar aula para eles. É, eu pensei que eu não fosse conseguir, né? Eu pensei que eu não fosse conseguir devido à dificuldade deles, porque eles chegaram para mim cruz, né? Não sabiam nada. Aí eu comecei, passou umas duas, três, acho que não chegou um mês de aula. Chegou uma das alunas e falou: Ah, Miriam, consegui ir na Previdência Social sozinha. E fiquei até emocionada, né? Quando eu a vi assim, né? O Ministério, né? Aí, olhei assim, aprendi ali, pra mim era uma emoção. So... Porque, na época, a gente era jovem, um dia não tinha oportunidade para estudar, né? Hoje eu só trabalhava, então, eu dei graças a Deus, né? Por essa oportunidade, né? Que a gente teve agora estudar, porque tudo tem seu tempo, certo, né? A alfabetização é uma experiência criadora. Isso significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ou ele ou ela, ajudado pelo educador ou pelo educador. Deu de muito ser mentira, né? porque eu tinha problema de falta de letra, para me escrever, eu comia muitas R, eu trocava assim, sabe, agora não, já tô bem melhor, graças a Deus, quando eu vou fazer no banco, fazer uma, pagar dinheiro, alguma coisa que eu vou fazer no banco, assim, eu já não vou com aquele medo que eu tinha, sabe, então eu já vou ser eficiente no que eu tô fazendo, né. Nosso o Vale do Ribeira aqui, o Iguape, que se fala, não é necessário para nós aqui de, dessas coisas ou demais? alguma coisa que você não falar? Em primeiro lugar, estudo, né. E segundo, para mim, é emprego. E vindo à indústria, fábricas, essas coisas, aí gera e emprego. e outra pessoa aprendendo a ler escrever pode pegar também um pode arrumar outro serviço melhor né tem tudo isso então eu estou estudando e graças a Deus eu tô, tô aprendendo <risos> vou ver se chegou lá né <risos> Quando veio a ditadura, a primeira coisa que fez foi um projeto que, se não me engano, se chamava Mobral e que tinha como lema o seguinte, é preciso ensinar as pessoas a ler para que elas possam ler as ordens que vêm por escrito, que era exatamente o contrário do processo dialogal uh, do Paulo Freire, que tem tudo a ver uh, com o teatro oprimido e com Sócrates, que também usava esse processo do diálogo para que se chegasse a uma descoberta. Agora, para que você atinja o conhecimento, não basta ter a informação, é necessário juntar a informação que você recebe com aquelas que você já tinha e daí poder concluir com uma decisão ética, com uma ação ética, não é? São esses os momentos do conhecimento real. E o ensinar, se a gente não recebe daquele a quem ensina nada, nós vamos estar pondo na cabeça dele algumas informações que podem ser verdadeiras, mas que não vão servir para nada e na nossa cabeça nós vamos apenas estar despejando alguma coisa que temos sem nada receber em troca. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não posso ser entendido fora de uma compreensão da ética em mim e da política em mim. Eu, eu acho que nenhum educador, nenhum pensador da educação está afastado disso, quer dizer, a educação enquanto formação humana é um esforço indiscutivelmente ético e estético, quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza, entendeu? quer dizer, a educação enquanto busca de boniteza necessariamente procura a decência da, a decência do ser. são meros, são o é, um meio de transporte para a música que está dentro de cada um de nós. Né? E a gente tem que desenvolver, é importantíssimo que o aluno primeiro, ele desenvolva essa noção dos sons mais agudos, dos sons mais graves, da percepção dos sons antes de entender a música no papel. Agora presta atenção no que eu vou tocar para vocês. O som mais grosso, esse aqui ó, esse som mais grosso, é esse som aqui. Agora tem esse outro Dó aqui, olha, é um som um pouco mais agudo, ó. Esse. Agora esse outro, é um pouco mais agudo. E esse último é muito fininho, parece um passarinho ou um bicho que tem um som muito fino, ó. Processo de alfabetização musical, de, né, do, de, do início da aprendizagem musical das escolas tradicionais, ele trabalha da forma contrária. E aquilo que me motivou a desenvolver esse trabalho a partir da perspectiva freiriana. Então, o, o aluno, ele levanta, digamos, a nota Dó, né? Dó, ré, mi, fá. E o t diferencia essa, essa forma de aprendizado porque fica em destaque, né? fica o um espaço vazio do som, da do, do som que você está querendo produzir, reproduzir, né? muito bem os dois acertaram a ecopedagogia é um capítulo da pedagogia do oprimido porque se a gente considera a terra como um ser vivo e em evolução hoje essa terra é um grande oprimido nós vivemos de forma insustentável nós temos tudo para destruir o planeta não pelas bombas atômicas nós podemos destruir hoje o planeta pelo modo insustentável de vida que vivemos nesse planeta. Então, nós temos que refundar os princípios da pedagogia para que ensine as crianças e jovens e adultos a viverem de forma sustentável, a terem um estilo de vida sustentável. Então, eu creio que esse vai ser o grande tema do século 21. E Paulo Freire é esse educador do século 21, porque estava